Imagine uma pessoa ansiosa, cheia de tarefas e obrigações a se fazer e colocar em dias. Bom, ela, diante desse amontoado de coisas, gastará muito tempo e energia somente pensando em cada uma delas, para, no final das contas, não se exercer nada do que realmente deveria ter feito naquele dia, para, assim colocar um fim com suas obrigações, pois já se passaram horas sem ela ter dado um passo sequer na direção de realizar com suas atividades se encontrando em um estado até mesmo de esgotamento e cansaço mental, devido ao fato desse comportamento despender de um enorme esforço e raciocínio. Enfim, ela deixará suas obrigações para o outro dia, repetindo sempre o mesmo comportamento, acumulando problemas e aumentando a sua ansiedade cada vez mais, pois saber o que deve ser feito e não fazer, deixará essas pessoas sempre com o sentimento de ter falhado, empilhando cada vez mais obrigações uma em cima da outra, e não tomando as atitudes necessárias para realizar seus deveres. Enfim, o problema dessas pessoas está em não conseguir agir para resolver um problema de cada vez. Elas enxergam isso sempre como um todo, como um aglomerado de problemas tentando esquematizar o meio de com uma só ação resolver todos estes. Mas adivinha, isso não é possível, pois cada problema é uma ação em particular que você deve ter para solucionar este. Enfim, mesmo que ela tenha ciência disso, ainda assim falha na execução. Pois imagine, existem pessoas que não têm iniciativa, que não sabem por onde começar nem o que devem fazer primeiro, quando se deparam com coisas que demandam tempo e ação, precisando meio que de uma figura de liderança para dizer o que essas devem fazer e como fazer. Logo, elas desenvolvem uma predileção que as colocam sempre como subordinadas de outras pessoas tomarem a liderança dos problemas em suas vidas, e isso é um grande erro, pois normalmente os outros indivíduos também já estarão ocupados demais lidando com as suas próprias dificuldades. Então perceba que a importância de saber lidar com a sua ansiedade para não deixar com que os seus problemas virem cada vez mais uma bola de neve que sempre vai aumentando de tamanho. Nesse ponto, tem o discernimento de saber lidar com as suas adversidades na medida que elas se fizerem presentes na sua vida, resolvendo uma coisa de cada vez e passando para o outro lado da moeda, existem aquelas pessoas que sofrem por algo que ainda nem sequer aconteceu, que por enxergar uma questão futura, ficam ansiosas por conta disso, sofrendo antecipadamente com algo que pode nem sequer vir a acontecer. Por exemplo, imagine que você deve realizar uma prova de volante, que já tem até data marcada, tendo que esperar 15 dias para isso. Nessas circunstâncias, Pessoas ansiosas sofrem antecipadamente durante os 15 dias, que terão de esperar. Às vezes, até mesmo por questões desnecessárias que se passarão em suas cabeças. E isso só vai atrapalhar, podendo fazer com que ela se prejudique no dia da prova. Pois suas dúvidas e inseguranças falará tão alto, que essa no instante em que estiver realizando a prova, esquecerá até mesmo do que deve fazer ali. Logo, um modo eficaz de lidar com isso é se preparar e tirar a limpo todas as suas dúvidas. Por exemplo, se está com medo de fazer rampa e sente dificuldade nisso, pague algumas aulas a mais e peça ao seu instrutor para que te treine nisso, podendo assim ter mais tempo para se aperfeiçoar e pegar mais confiança no que se demonstra como inseguro a você. Enfim, passando para outro exemplo, se você sabe que tem um trabalho a fazer com data marcada e fica postergando o momento de realizar essa atividade, fará com que você se sinta incomodado, deixando para a última hora o cumprimento desse dever. E isso só vai acumulando ansiedade, pois você sabe que é um trabalho complicado e que despenderá tempo para fazê-lo com perfeição e capricho, passando todos os dias ansiosos por saber de uma obrigação futura e ficar empurrando isso com a barriga por assim dizer. Bom, nessa ocasião, uma coisa que dá certo, pelo menos para mim, é trazer essa obrigação futura para o presente e realizá-la de maneira eficaz, sem perder nenhum segundo a mais com isso. Isso é como um desencargo de consciência, pois entenda. Ansiedade é uma coisa, preguiça é outra. Se apropriar das ações certas fará com que consiga por fim a sua ansiedade, de saber que tem algo a fazer, porque isso já estará feito, não tendo com que se preocupar nessa questão, não deixando acumular pendências, nem procrastinando nas suas ações,